O Instituto me abriu várias portas, e uma delas foi o esporte. E aqui no Instituto a gente tem os Jogos GIF, onde a gente vai para vários lugares e a gente foi para o Nacional. Eu pude participar dos Jogos GIF, em que eu joguei futsal e handball. E nesse Nacional eu pude conhecer várias pessoas de vários lugares, tipo Brasília, Rio Grande do Sul, Ceará, e isso foi muito legal.